Fala, galera! Eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, hoje a gente vai pra onde, Thiago? a gente vai lá pra Santa Catarina, São Francisco do Sul. Vamos tirar umas férias, mas umas férias entre aspas, Tem porque certo? lá a gente vai procurar várias lendas pra gravar pra vocês, mas a gente vai pra praia, aproveitar uns dias, ó, a mala já tá ali. Tudo pronta e a gente vai tentar gravar um vlogzinho aqui, né Tiago? É isso sei, tem bastante local que a gente já pesquisou, né Thais? Algumas lendas que a gente vai traindo, né? Então é vocês ficam ligados aqui nesse canal, Casal Furacão, que a gente vai de dia, né Tiago? É isso sei. Procurar os lugares e se a gente vê que é assombrado mesmo, a gente volta de noite fazer a investigação sobrenatural pra soltar pra vocês lá pro Thiago Furacão. Então fica ligadinho, vem com a gente que a gente vai mostrar tudo pra vocês da nossa viagem. Tiago. Caraca, hein? Já andamos um bocado, hein? Pessoal, já saímos da nossa cidade, já andamos uns 400km. Mais Não. um pouco ainda, né? Oi. Aí a gente tá indo mais gente, né, Tiago? Tá indo a família Isso. aí, vó, sogro, a neném. Cadê o neném? Neném. neném? neném. Cadê a neném? A neném. O Cauêzinho já foi ontem, né, Tiago? Com a minha já tá mãe. Lá, já. já tá lá curtindo, só mandando as fotos. E a gente não grava a, a família, pessoal, porque a gente escolheu ter uma vida pública, né, Thiago? Sim. Não a família. Então por isso que a gente não grava, mas saindo bastante gente com a gente. É Agora é. a gente fez uma parada aqui pra almoçar, né? É isso aí, vamos almoçar? Será que é bom a comida aí? Não sei, vamos é lá. Pessoal, já é duas horas da tarde. Mas não sabe nem o que ele vai achar aí pra comer, né? Mas vamos lá comer que eu tô morrendo de fome pra nós continuar a viagem. Eu acho que nós vai chegar lá umas oito horas da noite, Tiago Vai mesmo, cara vai chegar tarde aí. Então, vamos lá. vou almoçar e eu vou trazer comida pro, pro Thiago, porque... Eu vou ter que ficar com a Neném? Com Nenémzinha ali, ó. É isso aí, vamos lá. Então, vou lá pegar a comida. Pessoal, já almocei a Thaís ainda está lá almoçando. Está lá no restaurante. E olha aqui quem que está almoçando aqui também. Neném, Tá gostoso? Marmitinha. Comi bastante, sobrou um monte ali e ela está devorando. Não dava pra mim entrar lá dentro, por causa que ela tá junto, né? E deixar ela no carro sozinha, não dá. Olha a rodovia, galera. Da hora, olha aquele poço lá, ó. Cheio de guarda-chuva lá. Isso aí, pessoal. Ai, acabamos de comer, né, Tiago Acabamos. Eu comi ali fora, ali, a marmita, e depois comi com a... Dei pra neném. Graças a Deus, gente, que fome, que fome. Às duas horas da tarde, a gente tava morrendo de fome. Chegamos, Thiago? Graças a Deus, né? Falei pra você que nós ia conseguir chegar. Graças a Deus, <risos> chegamos, ó. Só procurar a casa que nós vai ficar, né, Thiago? Caraca, verdade. Arrumar uma comida pra comer e Boa. Isso aí, cara. Isso é ó, o mar já tá ali, mas não dá pra ver, né? É longe, hein, então, aí? É longe, Tiago. Vire à direita para a rua ó, o GPS e aí. Depois vire à tá esquerda para a rua é Florianópolis. Tiago, eu acho que tem que pegar aqui, ó. Pegar aqui? É. Então, vamos lá. Isso aí, cara, vamos procurar assim. Vire à esquerda para a, a, a rua Florianópolis. Bom dia, bom dia. Hoje, bom dia. Hoje já é o segundo dia que a gente está aqui. Ontem a gente não conseguiu gravar nada para vocês, né, Tiago? Verdade, ontem foi correria, né? Chegamos, ficamos com o Cauêzinho. Cauêzinho queria ir pra praia. Então ontem a gente curtiu bastante com ele. E hoje já é cedo, já deve ser umas 7h40 da manhã, né, Thiago? Por aí, né? E a gente decidiu o quê, Thiago? Subiu um morro grande pra caramba subir a escadaria aqui. Eu não sei quantos degraus tem. A gente já subiu há muito tempo atrás. A primeira vez que a gente veio sozinho, né, Thiago? É. A gente subiu lá, mas é alto, hein? Então, mas o problema é que pra subir é complicado, mas tem uma caminhada pra chegar lá ainda. É. A gente, acho que dá o que Uns 3km da, da entrada lá da escadaria? É. Gente, só que é incrível. A gente vai subir o morro e lá de cima ver toda a vista do mar, né, Thiago? Eu lembro que a vista era maravilhosa. Então a gente vai subir lá, vai mostrar tudo pra vocês como que é a vista de lá. Lembrando, a gente tá aqui em São Francisco do Sul, na praia de Enseada. Já é, eu acho que uma... quarta, a quinta vez que a gente vem pra cá. A gente gosta muito desse local aqui, é bem família. O Cauêzinho adora, né, Thiago? Ele tá dormindo agora com essa fase. Então, vamos lá subir, pagar os pecados do ano, começar o ano novo, sem pecado nenhum, porque Nossa. subir essa escadaria é pagar pecado. <risos> então, vamos lá. Estamos aqui no pé do morro já, só mais um pouquinho, a gente já chega. O mar está bem ali atrás, ó, bem aqui. Então, olha esse negócio aqui. E a acha? gente está numa pracinha aqui, bem legal, ó. É uma arte, ó. O rapaz, mora aqui e ele faz as artes aqui na pracinha. É bem legal, né, Thiago, toca bem do, frequentado. Toca da coruja. Toca da coruja. Vou uhum. virar a câmera aqui para mostrar para vocês. Ó, ele faz umas artes aí, coloca assim. É tá muito legalzinho. Olha que bonitinho, Thiago, bem cuidadinho, né? Uhum. Ó, tudo coisa parece Thiago, que ele tudo encontra que ele, ele na encontra no mar, né? No mar. É. Ó, caneca quebrada. E tem uma coisa aqui bem interessante que a gente viu da outra vez, né? Sim. Que olha aqui ó, os de chinelo. são chinelos. Todos, olha que lindo, ó. Vamos ver se tem um bom aqui para mim, não. <risos> Todas encontradas no mar, gente. Todos os casados que ele encontra no mar. Olha e que lindo, gente. ó. Que coisa linda, gente. Que bonitinho, e ó. E ele mora aqui, tanto é Ele mora aí, ó. Não, Até aí, tá por aí. Será tá tá... que a gente pode passar ali na frente? Olha uma pedrona Olha essa placa tá? Esse olha. rapaz é bem caprichoso, gente. Olha que coisa linda. Olha, olha. Olha prato, você tá vendo? Uhum. Deixa eu estar assistindo barulho, não vou levantar aquele não. Mas dá aqui, ó. Mas é bem bonitinho. Muito cuidadinho, ó. Muito lindo, lindo, né, Tiago? Olha. Pontinhas, ó. Que coisa linda, gente. Ó, juventude. Eventos de 1994. Tá Olha que lindo! Daí, uma morram, que tem que subir, tá? então, é uma que Então, nossa, Thiago do céu. Será que vai dar conta, cara? Não sei. Nossa. <risos> vamos mais para frente aí, né? Então vamos lá. Olha só daqui que você fez. Aham. Uhum. Tem foi uns Boto, né? Sim. Vamos lá, Eduardo. Então a gente vai chegar mais ali na frente. Chegando uma ali parte, no. Não, tá Mostra, tá que lindas! Chegando ali. Olha tá uhum. Chegando ali no pé do morro, a gente volta, né, Thiago? Isso aí. Vamos lá. Chegamos aqui no pé do morro. Tem umas pessoas já subindo lá. Tá cansado até. Ó, a praia fica ali. A gente veio por aqui. E aqui começa a escadaria. Tem uma plaquinha aqui, ó. Trilha do morro de enseada. Tá isso? Trilha do morro de enseada. 226 degrau. É, a extensão para chegar daqui lá, 1570 metros. Nossa, demora de 40 a 45 minutos. Sério, Thiago? Só que, Thiago, eu lembro que tem uma parte que não tem escada e então não sei, 265 de degrau e de aquela degrau. parte lá que não tinha escada. Nossa. Olha aqui, ó, nós está aqui. Ela está aqui, ela vai ter que subir aqui, ó. Senhor amado. Será que não vai dar conta, Thaís? Tá preparado, Thiago? Não, <risos> preparado não. Gente, que desanima aqui, aqui tá falando 40 45 minutos de subida. Nossa senhora, cara. Tiago. Ah, tem até pessoal subindo lá, é. Thaís, você viu? Vamos fazer o card de hoje, fi. Vamos. Bora, pede a Deus e sobe, meu filho. Vai. <risos> Vamos lá. Olha a fé. Olha que legal. Aquelas rochas ali. Ó. O cara construiu a casa em cima das rochas, mano. Sim. Muita né? criatividade pessoal tem aqui. E olha os degrauzinhos. Degrauzinho por degrauzinho. Cansei Ai. já, cara. A vida é construída assim, Thiago. De degrau por degrau. Então, sobe, meu filho. Sobe. Melhor do que descer. <risos> meu Deus. Cara, já olha, já olha a visão daqui. Não, olha aqui. que coisa linda. Isso que a gente nem subiu nada ainda. Sobe daqui pra você ver, isso. A câmera fica muito perto do iPhone. Olha o top. Olha, gente. Ó, já subimos bastante. Viu? Estamos elevados na vida. Olha que coisa linda esse mar. Thiago, acabou os degraus? Acabou, agora vamos. A subida não acabou, né? Gente, olha agora. Pegamos uma trilha aqui. Que é o morro! Meu Deus do céu! E olha o jeito que é! Se você deslizar, você cai dentro do um buraquinho! Eu não sei se eu fiquei feliz de ter acabado o ZH! Olha! Gente! Não é brincadeira não! Cansa, hein? Meu Deus! Ai. Mas eu acho que a gente já está chegando, Thiago. Ah, será? Eu não sei! Coloca 1.500 e poucos metros! Ai gente chegamos até aqui lá em cima não é olha que coisa mais linda aqui no topo do morro tem uma lagoa dá tá para entrar aí Thiago ó ah? gente a gente tá literalmente no topo do morro né Thiago ó oh, uma trilha aqui tem algumas pessoas já aqui em cima corajosas igual nós Thiago cuidado com ele olha que coisa linda meu Deus. Mas só vem até aqui, ó. Aham. Uhum. Olha que lindo. Top, hein? Vamos é, aliviar a vista? Viu que nós subiu, nós subiu tudo assim, o que, que na altura do morro, né? Nós subiu até onde o máximo que dá. Uhum. Porque olha lá em cima lá. É, só lá claro, em dá cima pra daria pra subir mais, gente, ó. Mas não dá ali. pra subir. Mas não tem nem trilha, né, Thiago? Eu acho lá. Sim, sim. Ui. Vamos aliviar a vista do mar? Caraca, não é, nem acredito que a gente conseguiu, meu. Ui. Meu, mas aqui é lindo demais. Já dá para ver a vista aqui do mar. Meu Deus. Você é louco, que Vai coisa cansa, coisa. Aí, Thiago. Nossa, não trouxe Ai, água, velho. Não trouxe. Você Tô louco. suando. Ainda tá bem que o não veio, né? Nossa, que da hora, mano. Nossa, velho. Oi, top. Olha que lindo, gente. Você é louco. Meu Deus. Thiago, cuidado de escorregar, pelo amor de Deus. cair morto? será? Olha. Gente, que coisa linda. Tiago, cuidado, por favor, meu Deus, olha que lindo, olha ali as ondas batendo, ó, vale a pena subir, hein, olha, Tiago, cuidado, pelo amor de Deus, olha, incrível, olha os navios, olha o tanto de navio, Tiago, olha uhum. ali, tá vendo de Olha lá embaixo, que bonito né, incrível, gente, vale super a pena subir né Thiago? Mas não é, não, é lindo é aqui lindo. acho que daria até para descer aqui ó, tem umas trilhas aqui, mas a gente não vai se arriscar não, Deus me livre. E agora, preparado para descer? Ah, agora. Vamos esperar um pouquinho descansar aqui, já nós desce de novo né? É isso aí. Galera, acabamos de ver tudo aqui, né, Thaís? Uhum. Sensacional. Agora vamos descer, né? Porque, vamos ó, descer. a caminhada é longa até chegar lá embaixo. Verdade, cara. E a gente não trouxe uma garrafinha de água, não. Caraca, mano. Mas é isso aí, pessoal. A Já a gente vamos vai... finalizar o vídeo aqui, senão o vídeo vai ficar muito comprido que foi da viagem, né, Thiago? É isso aí. E a gente subir nesse morro aí. E hoje a gente vai ver se a gente encontra algumas lendas aqui na cidade, né, Thaís? Aham, uhum. lá pro Thiago Furacão. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui!